Muito bem, meus amigos, é, muito bem, estamos de volta, né, estamos de volta com você. Forte abraço a todos, né, que acompanha é, o trabalho aí do professor Boina aí pelo país, através do nosso canal. Não se esqueça, né, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, dá, é, dá aquele likezinho aí, que o pessoal fala que tanto é importante, que não tem nem a metade da importância que o pessoal fala, tanto, comenta tanto, né. É, mas é, é pra, pra, conto da carochinha, né? O pessoal gosta de é, inventar algumas coisas e sair espalhando pela mídia é, informação falsa. Mas deixa pra lá, né? É, hoje o nosso assunto não é, é rádio online, não é outra coisa, mas sim é um assunto aí que praticamente aí, é o que é está se falando no país no momento. Previdência social, reforma da previdência e outras coisas mais, né? É, a mexida que o governo aí está dando aí na previdência social é, vai sobrar para muita gente eu tenho certeza disso né infelizmente você que às vezes tem o teu auxílio doença você que é aposentado por invalidez aqui na nossa região de ribeirão preto por exemplo né tem muita gente mas muita gente sendo cortado seu benefício sendo que está impossibilitado de trabalhar né vocês pensam bem gente é, o governo está oferecendo aí é, uma recompensa né é cada um que os médicos corta o benefício vai receber uma recompensa imagina tá todo mundo na forca viu é só Deus na causa é o camarada o governo vai pagar x para cada um que eles conseguir é, cortar o benefício né bloquear tudo né aí lascou tudo hein é não tem jeito não só Deus hein você tem fé em Deus então fé nele ele vai ser o único que vai te livrar aí de, de você perder o seu dinheirinho no final do mês né Previdência Social é o Instituto Nacional de Seguro Social, né? É, a, é o famoso BPC, BPC, LOAS. Está é, vindo novidade por aí, né? Se você conseguir ficar com o benefício, se você conseguir passar pelo pente fino e não ser eliminado, no ano que vem, né? É, segundo o próprio presidente da república, é, nas suas últimas aí, entrevistas, pela internet, o ano que vem, final do ano que vem, o pessoal que tem a, a Loas vai ter 13o, hein? Gente, se você conseguir sobreviver, olha aí, ó. Que beleza, hein? Que beleza! Vai ter 13o! Você vai poder comprar um peru do Natal, né? Mais tranquilo, né? É, tem muita gente que reclama, ah, mas não ganho nada, né? Não é, é, é salário mínimo, mas ajuda, né? É, convenhamos que ajuda, né? Você ganhar um salário mínimo num país que está tão difícil você conseguir um emprego, já ajuda bastante, né? O governo podia deixar todo mundo quietinho aí, né? No caso, né? É, podia. É, Deus vai ter misericórdia, né? Eu tenho certeza que se você precisa desse benefício, Deus vai ter misericórdia e, não, e eles não vão cortar, não, né? Mas vai se prevenindo aí, né? Vai se prevenindo aí, porque segundo aí a, é, os, os entendidos né, do assunto, é, deram essa, é, passaram essa novidade aí, né? Do 13o da LOAS para o ano que vem. Esse ano. É, a, a própria, é, o, o pessoal que tem Bolsa Família já vai receber o 13o, né? É, esse ano já vai receber. Para o ano que vem vai o pessoal que sobrar no Loas, na, na Loas, né? É o benefício Loas vai ter o 13º também, né? O duro é sobrar alguém, né? É duro é sobrar alguém porque esse aí não é, não é nem pente fino mais, isso aí é um pelotão de fuzilamento, né? É tá acabando com todo mundo aí, os coitadinhos tá tá até doente aí, tá dando infarto, viu? Farto só de medo de ser cortado, viu? Tá demais da conta, né? É, mas é isso mesmo, né? Mas o Brasil sempre foi assim, né? É, quando as pessoas mais humildes aí é, conquista aí uma é, uma ajudinha aí, né, que tanto trabalharam aí na vida para ter, depois sempre vem essas perseguição por aí, né? Só Deus para ter misericórdia do brasileiro, só Deus para ter misericórdia e colocar a paz, é, a as ideias certas, né, na mente, né, do, do, dos nossos governantes para que não faça injustiça, né? É, não faça mais injustiça, tirando aí, né, tirando as pensões de pessoas de idade, que já não aguenta trabalhar mais, é, já estão aí é, com uma certa idade, não, já tem que tomar remédio de tudo quanto é jeito, e não tem nem dinheiro por remédio, quanto mais aguentar trabalhar, você imagina, né, é, você imagina a situação do brasileiro, agora se cortar esses benefícios tudo aí, ó, é, fica difícil, né, mas Deus é bom, né, Deus é misericordioso, e conforme as informações que nós vamos recebendo aqui, né, nós vamos passando aí para os próximos vídeos, né? É, que o nosso canal é de, é de vídeo-aula sobre é, comunicação de internet, mas também temos aí a nossa área de comunicação da Previdência Social. Né? A partir de hoje, estaremos aí dando é, aquelas notícias de primeira linha, né? É, de primeira mão, no caso, né? É, sobre, sobre a Previdência, né? O pessoal procura demais, né? Previdência Social é, é motivo de preocupação do momento do brasileiro, né? Porque, pois é, a única rendinha que eles têm, eles estão aí é, preocupados em perder essa renda. Vocês imaginam, né? essa cortação de benefício aí pelo Brasil todo, a situação que vai ficar, né? O tanto de gente vai passar necessidade não é brincadeira, hein? É, o tanto de gente que depende aí do, do salário mínimo para poder ir no mercado comprar o essencial. O essencial, porque o salário mínimo, geralmente, você não se compra tudo que necessita. Mas, pelo menos, para não passar fome, né? É, para não passar fome, dá, é, dá para quebrar um galho. Mas é dessa maneira que funciona, né? Dessa maneira que funciona, vem mais notícias por aí. É, então, o ano que vem, em 2020, para quem sobreviver com o benefício da LOAS, 13º no final do ano. Para quem for cortado, meus pêsames, né? É, meus pêsames que você vai ter de entrar na justiça. E vai demorar um pouquinho, talvez, até para ser reconhecida essa situação, né? Com esse novo governo aí. É, eu não tenho nada contra o governo, mas é, os outros também, né? Perseguiu aí o pessoal dos do, beneficiários. Não, esse não é o primeiro, não está perseguindo, né? Simplesmente ele está tentando arrumar uma coisa que já está arrebentada faz tempo, né? É dessa maneira que funciona. Mas tá bom, gente. Um abraço a todos e até a próxima. É até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau tchau!